Olá pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Hoje nós vamos ver aqui portas nas configurações entrada e saída. Na aula anterior, vídeo anterior, nós já vimos que o uso do celular é tranquilo aqui para utilizarmos o simulador. Todos os alunos possuem um aparelho celular e conectado à internet. Esse simulador é bem, bem light, bem suave os alunos podem praticar aí linguagem de programação, entre outras atividades. Bom, tem aqui o link, já deixei o link aqui para vocês, do simulador, da área do simulador, tá ok? Vamos falar de portas, então, configuração das portas. Nós temos, então, no nosso microcontrolador, entradas e saídas digitais, e nós podemos configurá-las para... Por exemplo, todo mundo quer acender um LED, então vamos configurar como saída. E podemos configurar as entradas também pressionando o um botão. Queremos mandar um sinal para o microcontrolador para que ele execute alguma função, alguma rotina. Bom, então níveis digitais. Nós entendemos como níveis lógicos 0 e 1. Um. O nível lógico 0 é o nível baixo 0V e o nível lógico um nível alto, compreendido com uma tensão de 3,3V no caso do nosso ARM. Quem está acostumado com o Arduino é 5V, aqui no sp 32 são 3,3V como nível alto. Então nossas portas serão configuradas como entrada e saída, a entrada verificará se está em nível 0 ou 1, um, 0 volts ou 3,3 volts. A saída vai responder a um comando, vai executar uma instrução, uma rotina, e vai fazer com que a saída vá para 0 ou 1, um, ou seja, 0 volts ou 3,3 volts. Se colocarmos um LED, vamos acender ou apagar o LED, tá ok? Existe uma documentação do nosso módulo, uma, um guia rápido, está aqui o link, nós podemos ver aqui. E esse guia rápido tem já o pinout os pinos do nosso microcontrolador, da placa do desenvolvimento. Esta é uma placa já pré-definida, com algumas portas já definidas. Essas portas são do tipo bidirecional. Deixa eu ver onde eu coloquei ó, portas bidirecionais e são configuráveis. Estamos com tanto como entrada como saída. No nosso caso da PyBird, nós temos quatro portas configuradas como saída e temos quatro LEDs ligados já nessas portas. Então, uma pré-seleção. Lá no guia rápido, nosso guia de referência rápido, nós temos aqui várias classes implementadas. A classe PyB, que tem aqui a... Configuração básica de taxa de transmissão aqui da nossa, da nossa comunicação serial em 9.600 baldes, é o nosso baud rate Nós temos a frequência da CPU do nosso microcontrolador, que é 60 MHz. Se eu quiser mudar esses parâmetros, eu vou ter que chamar, importar a PyPI e colocar a instrução e mudar aqui o valor da CPU. Isso aqui já está pré-definido, nós vamos ver melhor daqui a pouco. Nós temos então também a classe LEDs, é uma classe já pré-definida, já definindo quatro pinos, quatro portas da PyBird como saídas. Como é uma placa dedicada a ensino, é, pode ser usado para outras implementações, nesse caso o desenvolvedor criou uma classe para não ter que ficar fazendo instruções de configuração das portas como saída para esses LEDs, então aqui já tem instruções já pré-definidas, vejamos aqui, nós vamos chamar a nossa classe, e vamos chamar a classe LED, a PyB, então tem uma instrução aqui, ó. from PyB import LED, é uma forma de fazer, E depois colocamos aqui as instruções, eu vou configurar a variável LED com o LED que eu quero, então LED aqui é uma variável, Aqui vai ficar a instrução que já está pré-definida, como se eu colocar 1 um aqui, eu vou estar definindo a porta que está ligado o LED vermelho, 2 a porta que está o LED é, verde, 3, a porta que está ligado o LED amarelo, e 4, a porta que está ligada azul, indicando com essa instrução eu que, indico que nessa variável eu estou configurando, guardando aqui o endereço de memória onde eu configurei as minhas portas como saídas, as que estão ligadas, onde tenho quatro LEDs ligados lá. Essa instrução, LED.toggle, ela vai alterar o estado da saída do LED. Se a saída em que o LED está ligado está em 0 volts, vai levar para 3,3 volts, vai para o nível alto. Se eu tiver 3,3 volts, ao executar essa instrução, eu vou fazer com que ele vá para 0 volts. LED.on, eu vou colocar 3 volts na saída já configurada aqui do LED. Se eu colocar um do LED vermelho, se eu der a instrução LED1, um, ele vai acender o LED vermelho. Se eu der a instrução LED off, ele vai acender, vai apagar o LED 1. Um que é o LED vermelho. Se eu colocar dois aqui, a mesma coisa será feita aqui para o LED é, verde. Mas eu tenho que colocar esse from aqui. Nós vamos ver o nosso exemplo, que eles fizeram um pouco diferente. Mas está lá, nós temos sempre que consultar aqui o nosso guia de referência rápida. Outra coisa, nessa classe LED, não vamos falar agora sobre isso aqui, sobre a intensidade. Vamos falar disso na hora que estudarmos PWM ok? Vamos continuar com o nosso roteiro. Então vamos lá, vamos para o nosso primeiro exemplo. Vamos acender o LED usando a classe LED. Vamos então lá no nosso simulador. Vamos selecionar, vamos com o cursor em Choose a Demo. Vamos escolher aqui a, o exemplo LED. E aí vamos clicar em Run Script. Então lá no simulador. Vamos em Choose a Demo. Vamos escolher a demonstração de LEDs. Tem um código pronto, demonstração. Vejam que aqui eles não colocaram o nosso frompyb import LED. Então, o que nós temos que fazer? O que ele fez? Ele importou a biblioteca pyb, está aqui. Importando pyb, ele pode colocar pyb.led. Veja que ele não especifica a variável. Importando essa biblioteca, ele não precisou especificar aqui a variável. Então, ele já pegou... O LED 1, a instrução já contida aqui em LED, que é um pino de saída. Quem é o pino de saída? Com esse i porcentagem de 4, ele vai variar esse valor aqui, que é um número inteiro, de 0 a 3. 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. Então ele vai pegar aqui vai fazer a sequência... De 0 a 3 vezes, né? ele vai pegar quatro valores, né? então ele vai pegar o primeiro valor, 0, vai somar um laço for tá? E ele vai fazer o que? Toggle, os LEDs estão apagados, então ele vai acender o primeiro LED Aqui vai ser 0 mais 1, um, LED 1, um. então ele vai acender o LED que está na porta configurada como saída 1 um. A saída do LED vermelho, ele vai acender o LED vermelho depois ele vai ter aqui, ó, ele importou a biblioteca time, a classe time. É uma classe de delay, essa classe time. Depois vamos ver temporização também, mais para frente. Então, ms milissegundos, aqui entre parênteses 100, quer dizer que eu vou dar um delay de 100 milissegundos, ou seja, 0,1 segundo. Tá? Bem rápido. O que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui, vai executar esse laço aqui fora. Ele vai 0 mais 1, um, 1, um. então ele vai acender o LED 1, um, que é o LED vermelho, porque ele está apagado. Comando aqui, instrução Toggle, ele vai mudar de 0 para 1. Depois ele vai dar um tempo, 10 milissegundos, e faz o laço de repetição de novo. Nesse laço de repetição aqui vai, então, passar a ser 1, um. 1 um mais 1, um, 2. Então ele vai acender o segundo LED, e assim por diante... Quando ele estiver no, no quarto algarismo aqui, que é o número 3, somado a 1, vai ser 4, que vai ser o LED 4, que vai ser o nosso último LED aqui, tá ok? Então, ele vai fazer essa sequência. Então, na hora que eu clicar aqui em Run, ele vai começar a acender um LED por vez e depois ele vai executar a primeira vez o laço for. Na segunda vez que ele executar o laço for, ele vai, na sequência, apagar um LED de cada vez. E vai ficar num looping aqui, um mil vezes aqui, fazendo essa operação. Vamos clicar aqui, vamos selecionar aqui o Run. Vamos clicar no Run, no botão Run Script. E vamos aguardar para ele fazer aqui, rodar o nosso programa. Nós temos então aqui o LED vermelho acendendo, verde, amarelo, azul. Aí ele apaga né, todos os LEDs e volta a acender. E fica nesse laço de repetição. Okay? Então o primeiro exemplo está feito, vamos dar um reset aqui para parar o exemplo, já demos um reset, vejam que apagou tudo, parou de rodar, okay? vamos lá, vamos continuar o nosso roteiro, nós temos uma outra maneira de fazer isso, tá? nós temos aqui um outro exemplo, nós usamos aquele, o front, From PyB Import LED Então vejam lá, nós temos aqui no guia de referência From PyB Import LED Então vocês vão lá, vocês podem selecionar aqui E dar um DEL, apagar Então vamos lá Então podemos colocar Opa Então podemos colocar From PyB Import LED Então um da classe, PyB importamos a classe LED. E aí vamos executar aqui, ó. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. LED igual a LED um. Então vocês vão lá, ó. LED a variável LED igual a LED. Abre parênteses um, fecha parênteses. E aí nós vamos pegar aqui, ó. Vamos fazer o que? Vamos acender o LED vermelho. LED.toggle. Então, LED toggle. Abre fecha parênteses. E aí nós vamos aqui, ó. Clicar em run script. Ele vai rodar, vai acender o LED vermelho e vai ficar aceso. Porque eu não dei mais nenhuma instrução. Tá vendo? Ó? Ficou aqui, tá? Vejam que ele executou. Vocês podem fazer dessa maneira também. Vamos dar uma olhada lá na sequência. Ó. Também posso fazer, ó. Import pyb. Pyb.led.com. Põe o número do LED, e on é parecido com aquele lá, né? Sem importar delay, vamos lá. Vamos voltar lá, ó. Vamos pegar aqui, vamos apagar tudo isso daqui. Podemos chegar aqui, choose, choose de novo. E vamos em LEDs, vejam, ele tinha colocado aqui, ó, import by B, ó. Eu vou apagar aqui, tá? Eu vou apagar o comentário, né? o jogo da velha é um comentário. Vou colocar aqui, ah, acender o LED vermelho. LED vermelho. Então, aqui, em vez de pôr import time, eu só vou ficar com import ID. Certo? E aí, eu vou tirar esse laço for, Vou fazer só uma única vez, tá? Então vamos aqui, ó. Então vou colocar PIB, que LED que eu quero. Então vamos tirar tudo isso daqui, ó. Vamos fazer um negócio bem simples. LED1, em vez de Toggle, eu vou colocar aqui é, ON. Opa. Vamos, vamos colocar aqui ON. Vamos fazer com que acenda o LED. Temporização? Ah, vamos deixar então. Vamos dar um tempo e vamos pegar aqui, ó. Vamos mandar ele apagar. Então vamos dar um, vamos selecionar, né? Dá um Ctrl C, daquela aqui a linha, Ctrl V, certo? E vamos, deixa eu colocar aqui, ajeitar aqui na mesma. Opa. Vamos colocar assim. Certo? Então aqui nós vamos então depois colocar um off. Vamos cortar a tensão, jogar para zero. Então vamos importar o então, Pyb, a classe Pyb. Pyb nós já estamos trazendo aqui a classe LED. Ele vai acender o LED. Qual LED? LED 1, está configurado aqui a saída, né? se a nossa porta aqui do microcontrolador está configurada como saída para acender o LED 1. Vamos dar um tempo de 100 milissegundos e depois vamos apagar o LED. Então, vamos clicar aqui em Run Script para rodar o nosso programa, para executar. E vejam que acendeu o LED vermelho, mas não apagou. Por que não apagou? Ô, oh, professor, só esqueceu de importar aí a classe Time, né? Eu não ia colocar o Time. Deixa eu, deixa eu dar um reset e vamos colocar aqui ó, embaixo Import opa, Time. Agora sim, vamos rodar o script. Ele vai acender, só que vai ser rápido, hein? Vamos ficar de olho aqui, ó. Ele vai acender o LED vermelho e logo vai... Ó, apagou, viu? 100 milissegundos. Vamos rodar um reset aqui. Vamos aumentar isso aqui. Vamos colocar aqui uns, uns 3 mil milissegundos para poder observarmos melhor. Então, 3000, Vamos clicar aqui em Run Script. E vamos ver aí o LED acender. ficar aceso por 3 segundos, ó. Vamos ver. Três segundos. Apagou. Certo? Tá ok? Bom, então foi esse exemplo. Você pode fazer também: você pode dar um reset aqui para ter certeza que a simulação foi encerrada. Você poderá pegar aqui, ó, selecionar essas linhas aqui de configuração. Ó, seleciona, dá um Ctrl C, desloca o cursor aqui para o Shell e aí você vai colar. Você clica com o botão direito, né, e clica aqui, colar. Aguarda, dá um Enter. E na próxima linha, você pode copiar instrução por instrução e ver o que ocorre. Então, eu copio aqui, Ctrl C, botão direito aqui do mouse, eu colo, eu dou um, um Enter. Eu vou fazer com que o LED acenda, ele vai acender Python é uma linguagem interpretada, então nós podemos fazer como ele executa linha a linha, nós podemos dar comando no shell e ver a execução na placa, antes de rodar todo o programa. Podemos aqui colocar então, também a instrução, selecionar, CTRL C, né? vamos clicar aqui com o botão direito, colar, vamos dar um ENTER, então ele vai ficar aceso por três mil milissegundos só que não dei a instrução para apagar podemos vir aqui selecionar então para apagar o LED nessa né? saída configurada como um LED um vamos colar e vamos dar um enter veja que ele está aceso e vamos dar um enter aqui para apagar o LED então linha por linha eu executo aqui fica difícil com a temporização porque não temos aqui, não colocamos o comando de desligar. Se colocarmos tudo de uma vez, é, provavelmente o LED vai ficar aceso. Vamos tentar aqui pegar, ele não roda aqui pelo script, ó. ele não funciona pelo script, ele vai funcionar aqui pelo shell à medida que vamos colocando as, as instruções, Tá ok? Vamos voltar ao nosso roteiro. Nós temos então essa forma também né, de fazer, né, colocando o pyb.led.a ponto ponto instrução. Podemos usar aqui, aqui a instrução from pyb import LED ou apenas import pyb e podemos usar desta maneira aqui. Então vamos lá no simulador. Então pyb.led1on, vamos colocar aqui o outro pyb. Ponto LED, o segundo LED, também em ON. Vamos acender todos os LEDs. Né? Então, vamos colocar aqui, podemos selecionar, né? Dar um CTRL C. E dar um CTRL V aqui, só mudar a numeração. Vamos colocar aqui 3. E vamos vamos colocar aqui 4. Vamos acender, vamos levar as saídas dos quatro LEDs, as quatro portas. Para nível alto. Então nós vamos acender aqui na simulação. Então, vamos clicar em Run. E vamos ver aí os nossos quatro LEDs acenderem. Vejam. Os quatro LEDs. O LED vermelho, verde, amarelo e azul. Ou podemos pegar aqui. Dar um reset. Vamos parar com a simulação. E podemos aqui colocar. Acender de maneira sequencial aqui no Shell. Um, um a um. Então, podemos colocar aqui, né? Eu clico aqui com o mouse, né? Cursor, levo o cursor e clico. Coloco import PyB. E vamos dar um Enter. E podemos acionar os LEDs individualmente, fazendo um teste. PyB1, um, opa, parênteses, ponto on. Abre, fecha parênteses. Eu vou dar o um enter, ele vai acender o LED vermelho. Acender o LED vermelho. Ah, Pybe.led. Opa! Ponto LED dois, ponto on Instrução de nível alto. Então o um enter, ele vai acender agora o LED verde pyb.led, aparentes, 3, E nós vamos dar enter e vamos acender o terceiro led, led amarelo. E assim vai, pyb.led, o quarto led, ponto on, abre, fecha, parênteses enter. Vejam que com linguagem interpretado, eu posso fazer isso, eu posso fazer isso com uma placa física, tá? E usando aí o software para a gravação aí, usando MicroPython, né? Usando MicroPython para gravar a placa. Isso eu posso executar sem usar a memória do microcontrolador, direto do computador. Eu posso rodar linha a linha, checar linha a linha o que está acontecendo com o microcontrolador. Vamos continuar com o nosso roteiro. Iremos agora, então, fazer a, a nossa configuração de uma porta que não esteja sendo utilizada aí no nosso simulador. No nosso caso aqui, como o simulador é muito limitado, ele só permite o uso de uma porta ser configurada como entrada ou saída para a utilização de um periférico. No nosso caso aqui, ó no simulador, nós temos aqui os periféricos. Nós temos o LED, por exemplo. Então, eu vou clicar aqui em LED e vejam só. Ele está aqui já numa porta aqui. Essa porta é a porta, vamos ver aqui no exemplo, exemplo pin LED. Então, pin LED, ele está usando aqui a porta classificada como Y12. Você vai aqui no nosso... Manual aqui, na nossa referência rápida, nós vamos ver o Y12. Nós temos aqui, ó, essa porta aqui, ele está configurando como uma saída. Vamos ver no PyBird versão 1, que é a que nós temos no simulador. Y12, tá vendo? É a mesma aqui, tá ok? Essa é a nossa placa versão 1.0, a placa do simulador. Vou voltar aqui, vamos voltar ao roteiro. Então, veja, GPIO é General Purpose Input Output. Então, são entradas ou saídas de uso geral e configuráveis, né? São bidirecionais, eu configuro como entrada ou saída digitais, tá? Vamos lá, então. A classe PIN. Na classe PIN, é, nesse caso aqui, o que interessante. Eles fizeram avanços nas classes e não colocar, por exemplo, ESP32, ele poderia pôr a classe ESP32. Eles, então, decidiram deixar uma é, classe geral para os microcontroladores. E eles criaram, então, aqui a classe Machine, em vez da classe PyB. Portanto, mesmo com guia de referências, né, nós temos a classe Import PyB, não temos a classe Machine, nós Poderemos ver aqui no guia de referência, se procurarmos, eu coloquei aqui até a, já um print, ó, ele, ele tem aqui ó, o import machine, machine, a classe machine. Tá? Então, houve alterações aí. Então, na nossa simulação, no nosso simulador, o exemplo já está aqui com a biblioteca machine, com a classe machine. Então, quando... Eu, pego e chamo essa classe aqui, já tem as configurações do microcontrolador do simulador. Portanto, Y12, vou dar um nome, é uma variável, um o nome, mesmo nome aqui do pin, eu poderia colocar LED, é o um nome de variável, igual à instrução machine.pin. Y12. Temos também uma pré-configuração aqui, porque vocês não, não estão vendo que o pin é uma saída, um alt. Nós temos aqui o Y12, porque é o único que tem. Então, ele já facilitou aqui também. Teríamos, então, que vir aqui no nosso guia de referências, as nossas GPIO. GPIO, nós temos aqui, está vendo? Ó, pinos de GPIO. Vejam que aqui está P, underline, out, é o um nome de variável. Nós demos o nome lá de Y12, igual a pin. Aqui ele está... No exemplo aqui, usando o X1, vamos dar uma olhada lá na nossa placa. Vejam só, nós temos aqui o X também, ó, X1, certo? Então, ele, no caso aqui do exemplo, ele está usando aqui a porta do X1, esse ponto aqui. Ó, está ligado aqui, está configurando como uma saída, pin.alt underline pp. Ok? E aqui a saída, comando para saída em alto, né? high, nível alto e baixo. Então, aqui a variável que seria y12, no caso lá do exemplo, nesse exemplo aqui, ó, a gente poderia chamar aqui também de x1 minúsculo, para ficar diferente aqui da nossa, do nosso pino. Então, posso colocar aqui LED também, poderia colocar LED, e aqui seria LED.high, LED.low. Então, nós estaríamos colocando em nível alto nível baixo, acende ou apaga. Então, no exemplo, nosso exemplo, nós temos apenas aqui y minúsculo 12, que é o nome da variável, igual machine, a classe machine, ponto pin, a classe pin, e o nosso y12 que já está pré-definido como saída, é a única saída que existe aqui, tá ok? Então, se na variável y12, né? Não houver é, configuração, se não for configurado, se estiver vazio, a saída será zero. Se ela estiver configurada, né, se eu configurar como saída, o nível irá para 3,3 volts, nível alto. A saída irá para o nível alto. Vamos dar uma olhada aqui no nosso código. Vamos dar um reset para apagar tudo aqui o que nós fizemos. ok? E agora, uma vez selecionado, né, nós Relembrando, choose a demo, vamos aqui em led em pin LED, está tá aqui o código exemplo, e vamos clicar aqui em run script, ele vai rodar o programa, ele vai acender o LED vermelho e vai ficar aceso, vejam só, acendeu e vai continuar aceso. Então aqui ele verificou se aqui não existia nenhuma configuração guardada, se não tinha nenhum endereço de memória, nada guardado em Y12, se tem, ele vai, ele vai levar essa configuração de saída, esse pino de saída, a 1. Um, é o que ele fez. E manteve, vai manter. Tá ok? Bom, vamos dar um outro reset. Vamos voltar aqui ao nosso roteiro. Então, já fizemos esses testes. Exemplo no simulador com classes machine e pin. Então, está aqui, já fizemos, Certo. Aqui a explicação do machine. Vamos dar um reset aqui neste programa e vamos ver um outro exemplo. Nesse exemplo aqui, ó, nós vamos ver como é que define realmente numa placa física o pino de saída. Então nós vamos chamar aqui a biblioteca, a nossa classe pin da classe machine. Vamos pegar também a, a nossa classe Time. Vamos colocar aqui um tempo. O que nós vamos fazer? Vamos pegar essa saída, o LED vermelho lá do periférico. E vamos então colocar um tempo e apagar e acender o LED. E configurar ele como a saída. Poderíamos configurar aqui como uma entrada. Vamos lá. Vamos selecionar tudo aqui. Vamos dar um DEL. Então vamos lá, from machine, da nossa classe machine, que é a classe atualizada que o simulador está utilizando. É, from machine import a nossa classe pin. E vamos importar aí a nossa classe time, para dar um delay também. Aí nós temos a variável y12, vamos mantê-la, você poderia pôr o nome de led, por exemplo. Tá? Então y12, nós vamos então chamar aqui a classe pin, vamos abrir, vamos dizer que o pino y12, tá, vírgula, opa y12 maiúsculo, tá pessoal? Senão vai entender que é a variável aqui, ó, vai dar um erro. E aí nós vamos colocar a configuração do pino como esse pino, essa porta será uma porta de saída digital. Pronto, vamos dar um ENTER. E agora nós vamos fazer com que essa porta, opa, agora deixei em maiúsculo. Vamos colocar a variável Y12, que já está com a configuração de saída, já está configurada como uma porta, um pino né, de saída digital. Então Y12.ON, vamos manter um nível alto, vamos colocar um nível alto Nessa saída vai acender o LED, veja né, o LED, está aqui o nosso periférico, tem tá que estar aqui o LED, tá, clicado. Vamos colocar então, é, time.sleep, com essa instrução aqui, nós temos tempo em segundos, vamos colocar 2 segundos, então ele vai manter aceso, vai manter 3,3 volts na saída para acender o LED, nível lógico alto, por 2 segundos, e depois vamos dar aqui a instrução y12.off, abre e fecha parênteses. Vamos dar um time.slip de dois segundos também. E vamos acender novamente, y12.on, abre e fecha parênteses. Vamos clicar agora em run script para rodar né, o nosso programa e o nosso led vai Acender por dois segundos aqui, apagou por dois segundos e acendeu novamente. Tá ok, pessoal. Vamos lá dar uma olhada no nosso roteiro. Vamos seguir com o nosso roteiro. Agora nós vamos ver a entrada digital. Entrada digital. Nós temos aí uma configuração, nós temos uma instrução, vamos lá no nosso guia rápido, vamos ver a classe, a classe como... Nós temos dois botões, um é de reset da placa e um é para teste. Então, nós temos aqui também uma classe pré-definida para esse botão. Essa classe é, é a classe switch. Então, nós temos que colocar aqui a instrução from pyb import switch, Switch, SW a variável, nome dado a variável, igual a switch onde está a instrução, chama a instrução aqui, onde configura, onde está pré-configurado a nossa, a nossa porta como uma entrada digital. Aqui é value vamos aqui ó no nosso roteiro, a configuração é de um pull-up, então pull-up, nós temos aqui sempre com a alimentação, temos aqui ele alimentado VDD, seria o 3,3 volts. A nossa entrada sempre fica em 3,3 volts. Quando eu pressiono uma chave, o um botão, ele vai jogar a zero, então ele muda quando for para zero. Aqui nós temos então a nossa classe, tá no GPIO nós temos então, seria aqui PIN, Power Up, ele vai entender que o pino é um pino de entrada, ó, pin, pin, Power Up. Nós precisamos colocar essa instrução dessa maneira. Como ele já está pré-definido, nós temos então essa instrução aqui, Switch. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no nosso simulador. Vocês vão em Tools, vão lá no exemplo de Switch da chave do botão. Vejam, import time. Ele vai importar a classe Time, importa a classe PyB, ele está importando essa classe aqui, para fazer esse exemplo. Vejam que na configuração da nossa entrada lá, ele também usou a biblioteca Machine, e ele está usando ainda a versão original, original do PyBird, que é a PyB. Aqui nós temos um laço while diferente lá do for. O for tem a interação definida, aqui entra num laço infinito. eu não tenho a quantidade de vezes, apenas e ponto for verdadeiro, ele vai ficar aqui fazendo um laço só se ele encontrar um false. Uma instrução aí um, um false, um, uma lógica false que ele vai parar com essa com esse looping. Aqui ele entra no loop infinito. Então, se a nossa chave, o valor da chave, né, for zero, ele vai colocar aqui o LED em, o LED 1 vermelho em ON, ele vai acender o LED. Se não, se não for zero, se não ver na entrada zero, ele vai colocar o LED 1 em desligado. Aí ele vai dar um tempo de 50 milissegundos e vai verificar de novo. Ele vai ficar verificando sempre a entrada se o botão foi para zero. Se ele foi para zero, acende o LED. Se não for para zero, ele não vai para o nível alto, não vai acender o LED. E o LED aqui é o LED da placa, o LED vermelho aqui da placa. Tá ok? Vamos clicar aqui em Run Script. Vamos ver a execução. Ó, ele está... Rodando aqui o nosso programa. Está aguardando que eu pressione o botão. O botão é esse daqui. ok? Aí esse switch aqui é a configuração desse botão. Eu dou um clique com o botão esquerdo do mouse. E mantenho pressionado. Eu não soltei o botão esquerdo do mouse. tá vendo? Ele está. A hora que eu aperto, ele vai para zero. Ele verifica é zero, então ele fica on. E a cada 50 milissegundos ele fica verificando se o botão está pressionado ou não. Eu vou soltar e ele vai apagar. Apagou o LED vermelho. Bom, pessoal, vamos dar um reset aqui e vamos dar uma olhada no nosso roteiro. Né? Então, vejam bem. Estou pressionando aqui. Mantenho pressionado. Já expliquei para vocês. Ele acende. Portanto, ó, preste atenção que ele vai responder a nível zero, em resistor de pull-up. Tá? Tem uma outra configuração, mas a mais usada é o pull-up. Okay? Bom, pessoal, é o que eu tinha para hoje. E até a nossa próxima aula, até o próximo vídeo. Até mais!